Gente, passando para recomendar um livro fantástico que li, eu gostei tanto que fiz questão de disponibilizar e decidir divulgar Margem Restaurando as Reservas Emocionais, Físicas, Financeiras e de Tempo em uma Vida Sobrecarregada. O autor Richard Swenson, médico cristão, que além de ter exercido a medicina e lecionado em, em universidades de medicina por anos, decidiu nos últimos anos se dedicar à pesquisa. É um futurista, analisa para onde estamos indo com um o estilo de vida. Ele traz, além da cosmovisão cristã e bíblica do assunto, né, a perspectiva com o médico. O que que a falta de margem financeira, de sobra no nosso orçamento? O que que a falta de margem de tempo numa vida sobrecarregada e de agenda limitada? está produzindo né, nas nossas vidas a consequência é que nos falta mais de emocional e de saúde física e o como essas coisas vão se tornando uma bola de neve. Gente, eu achei o livro fantástico, eu realmente não apenas recomendo, eu estou assim empenhado em procurar fazer o maior número possível de pessoas lerem, refletirem, estudarem né, o assunto desse livro. Ele nos chama uma vida de simplicidade, uma vida de contentamento, e nos faz entender que ter margem não é apenas a gente poder ter paz de não viver no limite, é ter condições de nos relacionarmos e de abençoarmos as pessoas, além do tempo para Deus. Uma literatura fantástica.